Obrigado estarem aqui escutando eu falar 40 minutos. É, meu nome é Zé, eu sou responsável por inovação dentro da Nestlé e eu vou contar para vocês agora um pouco do que, que a gente vem fazendo na Nestlé, como que a gente está trabalhando e o que, que a gente está vendo daqui para frente. Então, primeiro, eu queria contar para vocês como que nasceu essa área de inovação dentro da Nestlé e o que, que a gente tem feito para isso. A primeira coisa foi a gente botou pessoas e dinheiro especificamente para fazer a inovação acontecer dentro do nosso negócio. Isso foi uma jornada nossa que começou há quatro anos e a gente vem trabalhando nisso consistentemente. A segunda coisa foi Ahá. definir claramente uma estratégia de inovação com áreas de oportunidade, saber para onde a gente quer chegar e o que a gente teria que fazer. Logo depois disso a gente estabeleceu um processo, como que a gente vai trabalhar a inovação daqui para frente. Então, a gente teve as métricas, os processos, as pessoas, sabia para onde a gente estava indo e só faltava uma coisa. A gente precisava começar a trabalhar com prototipagem. E a gente queria trabalhar com metodologias mais ágeis, que a gente ouvia o mercado de TI falar muito sobre isso. Em sprints, times dedicados, squads, é, prototipagem. A gente falou, mas gente, a gente faz alimento, eu não faço um programa, como é que eu faço isso? Então, a partir disso, a gente começou numa construção muito grande, que foi como que eu trago todos esses aprendizados da área de TI, de gerenciamento ágil de processos para poder agilizar o meu processo de inovação, se inspirando em como a tecnologia estava trabalhando. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como a gente definiu o nosso processo de prototipagem dentro da Nestlé. Então esse vídeo aqui ele vai contar um pouco de como são as etapas do nosso processo. Então, o que a gente tem feito são squads específicos. Esses squads são formados por times dedicados que sempre começam olhando o que o consumidor está buscando. Então, a primeira coisa que a gente faz é: vamos olhar para o consumidor, ver o que, que ele está buscando, o que, que ele está pedindo e vamos começar a trabalhar dentro disso. De então, esse é um squad que a gente monta para trabalhar num sprint de uma semana cinco dias úteis na verdade, sempre começa com o consumidor, logo em seguida a gente ah, passa por um processo de ideation muito, muito estruturado, a gente começa a ter ideias de como atender aquelas tensões que a gente viu para os consumidores. Então, se o cara está querendo compartilhar mais, está querendo produtos para beber, a caminho da alma, como que eu faço isso e trago isso para a realidade? Então, passa por um processo grande de criação depois disso a gente pega essas ideias, Começa a que é representante de todas as áreas do nosso negócio, a um plano de negócios, como que a o né? que a gente o que ela o que ela faz, o que ela não faz, que a gente né? a, a parte divertida. a I'm you go Implementar isso de forma real então essa foi a nossa nossa maneira de trazer todos esses aprendizados toda essa cultura e toda essa é, essas ferramentas do mundo de ti para dentro do negócio na para trazer muito mais agilidade e muito mais fidelidade ao que seria entregue para o consumidor final bom é, e aí como que esses protótipos ganham vida alguém se arrisca a dizer protótipo do que foi isso oi não esse é um protótipo da Nestlé de 1976 que, foi, que virou isso aqui hoje no mercado. A maquininha Nespresso. Então em 1976 o que a gente fazia era isso, uma estrutura de metal com gás de ar comprimido para pressurizar a tiragem do Nespresso e isso daqui evoluiu ao longo do tempo para chegar a isso. Então é só para a gente mostrar como que nasce e como que a gente tem empurrado. E a gente tem empurrado outras coisas também. Esse produto é um produto que a gente lançou faz um ano e meio, ele nasce como sachezinhos para levar no dia a dia e tomar café. Depois ele vira essa coisa que chama to go uma linguagem e ele chega no mercado como nesse café Smooth latte. Então, como é, à medida que a gente vai testando cada uma dessas, a gente vai aprendendo com o consumidor e trazendo muito mais velocidade, muito mais assertividade para o que a gente quer entregar. É, isso aqui, não sei se vocês já viram, mas provavelmente viram. Isso foi o relançamento da linha talento toda que a gente fez. Então, isso daqui são os primeiros protótipos que a gente falou de como que eu mudo a linguagem, de como eu trago os talentos recheados, os talentos de cookies and cream, morango, maracujá, até chegar na linha de darks, que é a linha nova que a gente acabou de lançar. Então, isso nasce assim, para a gente poder ter uma primeira conversa com o consumidor e aprender o quanto antes com eles. Essa é uma outra linha que chegou no mercado recentemente. É, a gente pensou no futuro de prestígio que acabou chegando no mercado como um portfólio bem mais completo de prestígio, com prestígio mini, prestígio tablet, todos os outros produtos. E, por fim, esse produto, que é o Nescau 3.0, não sei se vocês conhecem, já experimentaram ou não, mas era uma jornada de redução de açúcar, que a gente tinha muito importante para fazer dentro da Chocolatado. E aí, nesse dia, a gente tinha esse protótipo, a gente saiu com duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho que entregou... O Nescau 3.0, que foi mais rápida, que é uma frente que reduziu 50% a, a, o percentual de açúcar no Nescau. E uma outra frente em paralelo que foi lançada um ano depois, que a gente acabou de lançar, que é o Nescau Max Cereal, que é o Nescau sem nenhum açúcar adicionado. Ele é todo feito com cereais, ele tem um leve dulçor no fundo, só que como um projeto de desenvolvimento tecnológico muito mais complexo, ele demorou mais tempo para chegar ao mercado. Então, a gente sempre sai com um ponto de partida e ele pode se ramificar em frentes de trabalho independentes. Bom e aí o que aconteceu beleza fazemos produtos temos muitos produtos rolando e entregando a gente sabe fazer produto aqui no brasil há 97 anos no mundo há quase 150 anos mas o consumidor está esperando mais quando a gente olha para o mercado a gente vê que os consumidores opa que os consumidores estão buscando estão ficando cada vez mais encantado com os serviços que eles estão buscando mais conveniência no dia a dia muito mais fácil de acessar, então hoje estou dizendo aqui o exemplo do Uber, mas hoje você vai na Yellow, você tropeça na bicicleta na esquina de casa aqui em São Paulo. Então, tem tudo isso. E muito mais personalizado, hoje o Brasil já é o terceiro maior país de Netflix no mundo. E aí a gente falou, beleza, tem um monte de consumidor que são os nossos consumidores, que estão comprando os nossos produtos, que estão se encantando e tendo uma experiência completamente diferente com esses serviços. E aí o que está acontecendo com a gente? Com a gente, basicamente, é o seguinte, a tecnologia está permitindo muito mais personalização, muito mais experiência para os consumidores, e a indústria tradicional está caminhando num passo linear. Então, esse gap está abrindo cada vez mais. Porque o consumidor ele não para e pensa, puta, isso é experiência, isso é serviço, e fala, ah, o outro é produto, mais complexidade. Não, ele está esperando o mesmo nível de serviço de todo mundo que está entregando para eles. Então, a gente está tendo um gap muito grande, é, para poder entregar o que o consumidor tem de expectativa. E aí, o que, que eles estão buscando? Os consumidores cada vez mais rejeitando uma fricção desnecessária. Então, o que a gente está vendo aquele é está eliminando o tempo de espera cada vez mais. Tem etapas automatizadas. Hoje são raras as pessoas que vão num banco físico. Usam todos os bancos digitais. E eles querem que as empresas estejam onde eles estão. O que a gente vê muito com o público mais jovem é que eles têm uma super dificuldade de ir no supermercado, não entende corredor, parece um labirinto, então, e agora quando a gente vê um advento desse tipo rápido, o supermercado vai até você, isso começa a mudar completamente o mercado. Além disso, o que a gente vê é que eles estão buscando experiências com os produtos que eles consomem de uma forma mais rica. Então Nespresso é uma loja super emocional que traz conexão emocional com o consumidor Você entra numa loja Nespresso, você se sente especial Você está consumindo aquele café especial E que o produto não é mais só um produto O produto é uma experiência muito maior em cima disso Então essa, essa sorveteria, não sei se vocês conhecem, chama Dona Nuvem Que é uma sorveteria que tem um arco-íris, envolve um algodão doce e tal E assim, você não está comprando um sorvete Você está comprando uma experiência de arco-íris e unicórnios na sua boca e além disso, o serviço ele passa de ser um complemento, então essa marca tem um bom produto e um serviço médio, para ser essa marca tem um bom serviço e um bom produto. Então esse é o caso do Genius Bar da, da Apple, que todo mundo pode ter o computador que quiser, o telefone que quiser lá dentro, pagando, obviamente, o preço que eles cobram, porque você tem um serviço que te ajuda a entrar nesse universo. E aí a gente percebeu que nesse momento, a gente estava com um grande problema de repensar o futuro da Nestlé. A primeira coisa foi como que eu entendo a fundo esse novo consumidor e o que ele está buscando. Isso nos gerou uma frente de trabalho de data analytics muito forte. Então hoje a gente tem um laboratório de dados dentro da Nestlé, que são quase 30 pessoas focadas em analisar dados, integrar e gerar algoritmos para a predição de alguns comportamentos. Além disso, a gente tem que estar tá onde ele está e trazer mais comodidade. Isso nos traz uma frente de vendas digitais muito forte. E o último, a gente precisa entregar mais do que produto. que o produto só já não é mais suficiente. Isso nos traz uma frente de trabalho em inovação, serviços, experiências. Aí, ele falou: bom, legal, mas eu faço produto há 90 anos. Então, como que eu vou começar a ser data analytics, começar a ser e-commerce, começar a ser experiência e novos modelos de negócio que eu sei fazer produto? Ele falou: bom, a gente tem que trabalhar em rede a partir de agora. Então, a gente resolveu se abrir nos últimos dois anos para todo e qualquer tipo de parceiro que nos ajuda a entregar o que o consumidor está buscando e essa esse vem sendo o nosso grande desafio internamente a gente sabe que também trabalhar dessa forma vai demandar novos comportamentos para nós e é isso que a gente tem empregado como Comportamentos esperados nessa nova era para Nestlé. O primeiro deles é espírito de dono, cara. Não espera ninguém fazer por você, vai lá e faz, mete a mão, segue. É melhor você pedir desculpa do que você pedir licença. O segundo é olhar externo. Tipo, não fica dentro da empresa achando que está tudo resolvido, porque o mercado está andando ali fora. Então, olha para fora, vê o que está acontecendo e vamos trabalhar aqui para dentro. O terceiro é colaboração, que eu já falei, é a maneira que a gente vai chegar, a maneira que a gente vai conquistar, é a maneira que a gente vai conseguir fazer as coisas. E o último é a transparência, a gente ser sincero com nós mesmos, contar de forma transparente para o consumidor o que está acontecendo e buscar cada vez mais mostrar o que a gente está fazendo. Isso é a parte comportamental, mas fora a parte comportamental, a gente também tem uma parte técnica, que mais uma vez, assim, hoje a empresa, quem trabalha com inovação é basicamente dinheiro de alimento, eu não sou, mas a maioria é. E a gente precisa de novas competências técnicas para começar a entregar mais do que produto para os consumidores. E aí? A primeira coisa que a gente fez, então, para começar a trabalhar nisso, foi como eu te pego essas competências técnicas e olho dentro dos meus 22.200 colaboradores da Nestlé e entendo o que, que já tem lá, porque isso minimamente é uma amostra... Do mercado e tem muita gente com outras competências além das que a gente conhece. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vai ser um programa de empreendedorismo que a gente fez o ano passado, que chama o Open Inova, que tem um videozinho aqui rápido. Vocês estão fazendo isso uma realidade. E inovação é o nosso futuro. nós como time devemos olhar para fora do mercado, despertando nosso espírito de dono. Ela vai ser uma plataforma criada no Workplace para todos os 14 mil colaboradores já na ferramenta. Toda vez que um colaborador estiver no supermercado e encontrar um problema, ele poderá tirar uma foto, fazer um check-in, escrever o problema possam trazer uma solução. Onde identificaremos os gaps no mercado Aumentando a nossa competitividade frente à concorrência. A Nestlé não é uma instituição. A Nestlé somos nós. A Nestlé são as pessoas que fazem a diferença. E isso vai trazer mais inovação, porque a gente vai representar de fato o que é o Brasil aqui dentro e trazer uma imagem de marca ainda melhor que a gente tem hoje. O objetivo desse projeto é a gente modernizar a experiência de compra das tradicionais caixas de bombom especialidades com uma oferta customizada com os bombons que eu quero para a minha caixa. É realmente, vocês estão mostrando que nós podemos fazer as coisas diferentes, que nós podemos acreditar, que nós podemos ganhar lá fora. O que rolou aqui foi um hackathon interno, foram quase 300 ideias. Melhorou o som? Não? Não? Se falar assim, talvez. Um hackathon interno com quase 300 ideias, dessas 300 ideias, a gente acelerou 20 delas e já foram implementadas dentro do nosso negócio. Então, isso é uma maneira da gente buscar o que tinha dentro. E a gente não só olhou para dentro da Nestlé, mas a gente também olhou para fora. Então, hoje, tem o nosso principal programa de aceleração, que é um programa que a gente está fazendo com uma aceleradora que chama Endeavor, que a gente está acelerando 19 startups de mercado de alimento do, do Brasil, que é este programa. A Nestlé Brasil é uma das patrocinadoras do programa Scale-Up Endeavor Alimentos e Bebidas, que acelera empresas que vão transformar o mercado com produtos e serviços inovadores e que têm alto potencial de escalabilidade. As Scale-Ups representam 1% das empresas existentes e geram mais de 67% dos novos empregos. 443 Scale-Ups se inscreveram no programa. Das 81 com perfil Empreendedor, 19 foram selecionadas. E por que a Nestlé Brasil patrocina o programa? Bom, a gente está fazendo esse programa porque eles estão fazendo com menos conhecimento, menos dinheiro e muito mais rápido que a gente. Então a gente precisa estar muito próximo deles para fazer esse negócio acontecer. Então esse olhar para a startup, quem está que fazendo é diferente no mercado, é uma iniciativa que a gente está botando muito em prática dentro da Nestlé. E agora o programa que a gente tem aberto é esse programa que é uma iniciativa para substituição de canudos plásticos que tem dentro do Nescau. É, a gente está com um desafio de inovação aberta. Quem tiver a, a, a ideia de como resolver esse desafio pode submeter a proposta, até mais 60 dias no ar. É, fica aberto até o dia 7 de abril e a gente está buscando iniciativas que sejam novos materiais, novas cadeias, é, novos designs de embalagem. Então, se vocês conhecerem, souberem de alguém que pode trabalhar, por favor, comunica que a gente está fazendo isso, porque a iniciativa que Tiver a Melhor Ideia recebe um prêmio de 200 mil reais para prototipar e colocar essa iniciativa em prática com a gente. Bom, mas beleza. E a tecnologia? Como que ela entra e tem ajudado a gente a resolver os nossos problemas e pensar em novas experiências e novos modelos de negócio? A primeira coisa foi que a gente começou a usar os data analytics, algoritmos e todo esse big data que a gente tinha de quase 100 bases de pesquisa para começar a fazer predição de comportamento de consumidor e adoção de inovação. Então, a gente conseguiu ponderar essas oito variáveis e entender qual que é a intenção de compra em cada um deles quando o consumidor está se deparando com um produto novo no mercado. Isso nos ajuda a planejar melhor e entender melhor qual que vai ser a próxima movimentação da indústria. Outra coisa é esse projeto aqui. Eu vou passar o vídeo aqui. Mas, basicamente, a gente sabe que as caixas de multi-gusto, elas têm 19, dezenove, dezenove a vinte unidades. E, para a pessoa comprar uma caixa, ela tem que comprar tudo isso de carro. E as pessoas estavam deixando de experimentar novos cores, porque elas não queriam comprar nada. Eu comprado isso de uma coisa, que então eu não sabia que eu ou não. Então, o a gente tem isso aqui, se envolvendo o um produto de caixa, e você vai ver que cada uma das cápsulas. você vai comprar. Esse projeto nasceu de um protótipo que a gente fez com o Instituto Senai de, de Educação em, em Santa Catarina. Eles prototiparam isso e uma vez a gente testou esse modelo, a gente conseguiu validar e levar ele para o nosso centro de distribuição para fazer isso em escala nacional. Outro projeto que a gente tem trabalhado são novos marketplaces para tentar unir novos mercados e desenvolver novos mercados dentro da Nestlé. Então, isso daqui é o Vende Bolo. A gente está acabando de lançar isso junto com o um parceiro e o vende bolo nada mais é do que um marketplace onde as boleiras aquelas boleiras de bairro que fazem aquele bolo em casa e que vivem de complemento de renda disso podem vender esses produtos por meio dessa plataforma para o consumidor final, então você entra na plataforma, pede seu bolo, a boleira, confirma o recebimento e ela te manda, com isso a gente alavanca o um mercado informal que é gigantesco no Brasil e que a gente não tem muita visibilidade, além de compartilhar renda com todas essas mulheres e pessoas, enfim, que estão dentro da plataforma, fazendo disso um novo negócio para eles também. Outra forma é gerar... Sabia que crianças passam até 4 horas por dia em frente às telas? Sem falar do tempo em que ficam confinadas em casa. Como o Nescau pode ajudar a mudar isso? Simples, com esporte e brincadeira. Nescau apresenta Jogadeira. Atividades esportivas recreativas no seu próprio condomínio ou prédio. Tudo supervisionado por uma equipe especializada de recreação. É muito simples, só seguir as instruções. Pronto. As crianças brincam lá fora, praticam esporte e se desconectam da internet. A única regra aqui é se divertir. E tem mais. O dinheiro arrecadado ajuda a transformar a realidade de crianças e jovens em comunidades carentes. É mais do que construir uma quadra, é construir um futuro melhor para todos. Peça jogadeira. As crianças no seu condomínio jogam brincando. As crianças nas comunidades também. Jogadeira. Deixa jogar, deixa brincar. Então, basicamente, aqui é um modelo de negócio também que a gente está testando e pilotando agora em São Paulo, que a gente leva o serviço de esporte com brincadeira, né? essa pedagogia que foi desenvolvida com um monte de gente envolvida, para dentro de condomínios e toda a grana gerada nisso de lucro é revertido para um projeto social de infraestrutura em comunidades carentes para o esporte, chama junto com parceria com gerando falcões então esse é um produto que a gente também está pilotando quando é novo negócio a gente pilota em área piloto então nesse caso a gente está pilotando em 10 condomínios em são paulo e até o final do mês a gente quer expandir isso também para outros outros lugares aí ah, aí eu queria fazer uma pergunta quem arrisca dizer o que Olivanders do harry potter e o coelho da páscoa tem em comum Alguma sugestão? Bom, é? os dois são fantasia? Quase aí. O que aconteceu aqui, a relação desses dois é a seguinte. No ano passado, a gente chegou para alunos de primeiro ano de faculdade e falou, como que eu repenso a experiência da Páscoa? Porque a Páscoa virou uma data muito chata para todo mundo, porque é só comprar ovo e sair e não tem mais a magia da Páscoa. Aí um aluno levantou a mão no meio e falou assim, eu acho que o ovo da Páscoa deveria ser que nem a varinha do Harry Potter. Ele falou, ah? Ele falou, é, basicamente, em vez de você escolher seu ovo, o ovo deveria te escolher. É como se você estivesse entrando para comprar seu ovo, você entrasse na lojinha do Ollivander's e o ovo falasse, eu quero você, em vez de você falar, ah, cara. Falou, ah legal. Beleza, aí ficamos com isso na cabeça, e aí para gente, o que tem sido isso, é aquela parreira, que esse aqui foi o primeiro protótipo que os alunos fizeram para mostrar o conceito para gente. Então, um protótipo de baixa fidelidade, que ele tem três motores ligados que mostravam um pouco da interação, de à medida que eu caminho, os ovos interagem comigo. A gente trouxe aqui para a campus aquela parreira que está lá da Páscoa Multiverso. Vocês não conheceram ainda, depois vale a ver, que são 60 sensores que estão colocados lá. 15 motores conectados com 8 arduinos no teto para a gente testar essa experiência de interação aqui e tentar levar isso pra frente e instalar na páscoa na verdade já tem gente que quer levar essa barreira para pro, pro o varejo que a gente precisa agora é resolver como que fica a interação eu chego eu piso o ovo vem e volta então eu convido todos a conhecerem como está lá a estrutura pra gente poder conversar depois bom isso foi a nossa jornada de inovação até então o que a gente vê sabe é que o consumidor vai mudar sempre a sociedade muda e a gente não vai poder ficar parado, a gente vai ter que mudar com eles o tempo todo. Por isso que a gente está entrando cada vez mais em tecnologia e está buscando cada vez mais novas competências para mudar a indústria como ela é, para não ser mais a indústria tradicional, ser uma indústria mais divertida, mais experiencial, mais conveniente, mais fácil e mais personalizada para os consumidores finais. E aí eu queria aproveitar este momento e dar mais um recado. Ah, para isso a gente está estruturado então naquelas três áreas. Hoje a gente tem um time de inovação, um time de dados e um time de e-commerce. Todos eles integrados uma diretoria que a gente chama de transformação digital. E essa é a nossa estrutura hoje. E eu queria fazer esse convite para quem tiver interesse. A gente quer vocês para uma experiência com a gente. A gente está pro buscando um estagiário para experiência de consumo e novas tecnologias dentro da Nestlé para integrar o nosso time e começar a resolver esses problemas de interação, programação, é, projeção 3D, desenvolvimento de hardware, automação, é, desenvolvimento eletrônico e robótica. Quem tiver interesse e quiser participar desse processo, está aqui o link para se inscrever. Esse link a gente só vai divulgar aqui na CampusPy, a gente não vai divulgar em lugares externos. Então, todo mundo que se inscrever nesse link, a gente vai convidar para uma sessão onde a gente vai falar sobre a interação da parreira e o desafio vai ser do, do, o desenvolvimento dessa interação e o processo seletivo vai ser basicamente esse, como que a gente tenta resolver isso daí numa ideia criativa que envolva tecnologia e experiência do consumidor. Certo? E um outro convite que eu quero fazer... Ah, bom, só voltando aqui, ó. Então, o link é no bit.ly barra Nestlé Inovação, aí é só preencher o cadastro e vamos mandar bala. E a outro desafio que a gente queria fazer é o seguinte, a gente está adorando essa história do Gandalf nos computadores e esse GIF e a gente queria convidar vocês para um desafio daqui para frente também para a gente começar a entrar nisso. A ideia é que, a gente que vocês façam um GIF com o tema ou break ou surpresa e esse GIF para ser enviado ou ser postado no Twitter com a hashtag Páscoa Digital Nestlé ou surpresa Nestlé, dependendo do GIF que for gerado. A gente está convidando vocês para fazerem isso até amanhã às 12 horas. E amanhã, às 15h30, a gente divulga no painel o GIF que foi o vencedor. E o GIF que for vencedor, a gente vai dar alguns ovos para a pessoa. Então, o primeiro lugar leva 10 ovos Kit Kat, o segundo lugar leva 2 ovos Kit Kat, o terceiro leva um ovo Kit Kat, para a gente poder fazer essa animação de hoje para amanhã. Então, assim, são dois temas, um é Kit Kat, outra é surpresa, a gente tem aí 24 horas, um pouco menos, para fazer isso, para ganharem ovos, e muitos ovos, e quanto mais ovos, para entrarem nessa Páscoa junto com a gente. Certo? Bom. Eu queria agradecer vocês, estou aberto para perguntas, acho que falei rápido para poder perguntar e tirar dúvidas do que vocês tiverem de de questões. Esse é meu e-mail, quem quiser entrar em contato e também eu pediria para as pessoas que puderem se confirmar a presença aqui na, na palestra por meio desse QR Code, que para a gente é importante para ter o contato de vocês e estar mais próximo e conversar, falar e queria agradecer agora. Obrigado, viu? Ah, uma dúvida Uma dúvida não, uma coisa só que eu esqueci de falar pra vocês Embaixo da cadeira de vocês tem cinco portais de surpresa Quem achar ganha um ovo KitKat também É, olha bem embaixo da cadeira que às vezes está um pouco mais profundo da cadeira fala, Ninguém, não, ninguém achou? Não? Não? Ninguém? Tem cinco se não tiver na sua, pode estar na do lado Aí. Ah, só pra vocês saberem Esse portal, alguém mais achou? Tem mais? Aí, boa Nesse portalzinho aqui Se você entrar no, no Tem que baixar um aplicativo um aplicativo que chama Nestlé Realidade Aumentada e cada portal desse libera uma realidade aumentada de um tipo de animal diferente dentro do relançamento dos ovos surpresas. Então, não sei, tudo, alguém já testou esse app? Não? Alguém quer testar o app? Eu tenho portais aqui para quem precisar. Não? Eu vou deixar que você quer? Ou, se mais alguém quiser. Tem mais um monte. Tá bom. E alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pois não. É. Eita, peraí Tá vendo o microfone pra gente falar Ninguém, só, só faltou um ovo, ninguém achou? Ninguém quer? Tá, perfeito Ninguém achou? Ali, ó Não, tá ali, ó Achou ali Valeu quem tinha pergunta? Valeu. Fala, Zé, tudo bem? Parabéns aí pelo conteúdo. Eu, eu tenho uma dúvida. Eu também trabalho com varejo e enfim é um pequeno uma, uma loja muito pequena, nem se compara com a Nestlé. Mas a minha dúvida, ou melhor a minha dor hoje é a coleta de dados das pessoas. É muito difícil saber o que o que o consumidor quer. sem realmente tu parar e perguntar para ele. E eu queria saber o que vocês têm feito, uh, além da parte digital de, de redes sociais, enfim, lá no, no mercado, na prateleira, se vocês conseguem, tem alguma forma de coletar dados das pessoas, principalmente sem ela estar tá percebendo, enfim, além dos números de que produto vender, enfim... Como você ao... chama? Henrique. Henrique, eu vou convidar depois você aí na barreira e procurar a Juliana. Ela vai te contar de uma tecnologia que a gente tem lá, que é uma câmera que ela consegue coletar esses dados, é não pessoais, mas saber um pouco, onde que o cara interagiu, onde ele não interagiu, qual a idade média estimada dessa pessoa, se é homem, se é mulher, qual o horário de pico ou não, então ela faz toda essa parte de data analytics, sem perguntar, meio que comportamental. Então esse é um tipo de tecnologia que a gente tem testado, não é uma tecnologia que ela identifica o Henrique, ela identifica pessoas, então ela não é pessoal. Isso é um lado, e o outro lado a gente tem um programa muito forte de relacionamento que chama Nestlé com Você, além dos nossos e-commerce, Direct Consumer, que a gente tem hoje uma base de dados de quase 7 milhões de consumidores dentro da gente, no nosso SAC e tudo mais, que a gente consegue conversar e ter mais proximidade deles, mas ainda assim é espontâneo. Não espontâneo, o que a gente tem testado são essas tecnologias de reconhecimento por imagem. Aí depois a gente dá uma olhada lá e eu te mostro. Obrigado. Então, Zé, parabéns, Obrigado. muito bacana a tua fala. Meu nome é Lucas. Eu também trabalho com, com inovação e transformação digital, mas no meu caso, eu trabalho numa consultoria, é isso. É, eu vi, tu passou, ainda que com um tempo curto, por várias facetas onde vocês inovam muito dentro de produto e sempre olhando muito para o consumidor. Então, isso é muito bacana. A minha dúvida é, como é que a área de inovação, como é que vocês inovam em processos de negócio da Nestlé mesmo? Por exemplo, RH, Legal. logística, outras áreas de negócio, vendas, que não necessariamente são um produto ou só um consumidor ou marketing que a gente atinge eles diretamente. Legal, a gente tem uma área bastante grande, bastante grande não, que está trabalhando bastante intensamente, que é a área de inovação aberta, onde a gente busca soluções para o nosso negócio, principalmente para back office, que não é consumidor final. Então aí entra RH, compras, vendas, finanças, jurídico e basicamente o que a gente tem feito nos últimos tempos é prospecção de parceiros, principalmente vindo de startups de tecnologia, que ajudem a gente a trazer mais eficiência e produtividade para os nossos processos internos. Então é isso que a gente tem feito. O nosso hub olha muito para consumidor, do ponto de vista de desenvolvimento de coisas, mas do ponto de vista de conexão entre o ambiente externo e o ambiente interno, a gente trabalha com todas as áreas de negócio, também trazendo soluções para quem precisar. Mas a gente não desenvolve a solução. Normalmente o que a gente faz é a conexão entre a startup, traz para dentro, apresenta para a área de negócio para que eles desenvolvam. Isso aí. Oi? A gente acompanha para saber como está o andamento e tudo mais, porque essa relação não é uma relação só de faz e traz. A gente precisa mudar a cultura, precisa mudar a forma de trabalho, o processo interno. Então, a gente acompanha até para entender métrica e fazer a melhor gestão dessa, dessa rede. Mas quem lidera o projeto é a área que tem o conhecimento específico. Então, a gente deixa com eles. Ah. Oi, meu nome é Francisco, hoje eu sou estagiário do Grupo Boticário e eu queria entender um pouco com você sobre o funcionamento da área de inovação. Tá. É, eu vi um post recente, se eu não me engano foi do Dumbank, falando que eles não têm uma área de inovação porque a inovação deve estar em todas as áreas de uma forma genuína, questão de cultura e tal. Eu queria entender a tua opinião sobre isso e como fazer essa cultura de inovação chegar em áreas de produção, chão de fábrica, legal. que são áreas um pouco mais fechadas para esse tipo de coisa, né? então queria saber de você. Super legal, essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre fala lá dentro, né? a gente sempre brinca que não é porque uma empresa tem um departamento de ética que só esse departamento é ético dentro da empresa, mesma coisa com inovação, não é porque a gente tem um departamento de inovação é que o resto da empresa não precisa ser, mas o que a gente também aprendeu é que se a gente não tiver métrica e gente dedicada para fazer inovação, todo mundo vai fazer todas as outras coisas, menos inovação. Porque inovação não é um negócio que traz dinheiro imediato. Inovação é um negócio que traz outros ganhos e, e no mínimo, um médio prazo aí de um ano para você poder ver o retorno do investimento disso. Então, a gente precisa ter gente blindada, focada, empurrando inovação, principalmente em empresas de consumer good, que não são empresas de tecnologia. empresa de tecnologia é mais fácil de falar que está difundido. Empresa que vende produto, o cara quer vender produto. Então, para a gente pensar diferente, a gente vai precisar ter sempre gente empurrando. Nessa nossa jornada, o que a gente tem feito é o seguinte. A gente, quando começou isso quatro anos atrás, a gente trouxe todos os gerentes de projeto para dentro da nossa área. Esses gerentes de projeto foram formados em inovação, então eles aprenderam a fazer ideação, aprenderam a fazer prototipagem, aprenderam a fazer lançamento de produtos e agora, nesse momento que a gente vai mudar um pouco de não somos mais tão produtos, somos mais experiência e serviço e novos negócios, a gente devolveu esses... Essas pessoas de volta para as unidades de negócio para eles serem polinizadores de inovação lá dentro e começar a difundir esse conhecimento entre todo mundo. Então isso é uma coisa. A outra coisa é toda vez que a gente faz algum tipo de concurso mais amplo ou ideação, programa de aceleração, a gente tenta focar fora da sede Nestlé nas áreas centralizadas. Então fábricas, centros de distribuição, para que a gente consiga atender todos os níveis da, da corporação. E a última coisa que a gente tem feito, que é core para isso tudo, é comunicação. Como a empresa é muito grande, hoje são 40 fábricas, Nestlé, quase, entre centros de unidade, fábricas e sede. A gente costuma ficar muito fechado dentro da sede. A gente trouxe uma ferramenta para dentro da Nestlé também, que não é uma ferramenta... É, é, super inovadora, mas ela é super funcional, que é o Facebook Workplace, não sei se já ouviu falar, mas é o Workplace do Facebook, que é um Facebook igualzinho, só que para dentro da empresa, onde a gente consegue disseminar informação e conhecimento de forma muito mais rápida e muito mais ágil. E isso está aberto para todo mundo. Então, tudo o que acontece hoje aqui, provavelmente, alguém já está subindo lá no Workplace, então o pessoal de fábrica que está descentralizado, que não pode estar aqui em São Paulo, consegue de alguma forma ver isso. Entendeu? você que tá? ah, é, primeiro lugar, parabéns pela palestra, gostei muito. Valeu. Meu nome é PH, eu sou da Startadora, aquela empresa daquele login ali no fundo ali. Ah, boa. Tá? A gente trabalha com inovação corporativa também. Eu gostei muito do programa de vocês, também, bem estruturados, bem maduros. E a minha curiosidade é tipo, quais são as principais dificuldades hoje de vocês, já que vocês têm tantos programas, tantos projetos, já conseguiram muito sucesso, estão bem profissionais de inovação, o que é o mais difícil para vocês hoje? Qual é a maior dificuldade em inovação nesse, nesse momento? Hoje, o nosso maior desafio é cultura, para mudar. Porque a gente é aquilo que eu estava falando, a gente vem fazendo produto há quase 100 anos, e a hora que a gente começa a falar, além de produtos, você tem que falar em experiência, novos negócios, novos canais. Em vez de uma pesquisa tradicional, você tem que fazer análise de algoritmo de dados e tudo mais, isso muda completamente a maneira como as pessoas estão aqui na água quentinha fazendo. Então, para você trazer essas pessoas para essa nova forma de trabalhar, tem sido a nossa maior dificuldade. E isso, tanto do ponto de vista de o que eu vou fazer com o meu trabalho, quanto dos processos que já estão super bem estabelecidos. Então, por exemplo, hoje na Nestlé, um, com um fornecedor normal Nestlé, ele passa por um processo de 15 dias de cadastro, depois ele emite uma nota ao final do serviço, depois disso em 90 dias ele recebe o pagamento. Isso é prática de mercado e nesse meio dentro disso. Olha que eu falo, e aí pra você cadastrar um... Aí beleza, aí pra você cadastrar um fornecedor eu peço o histórico de faturamento dos últimos dois anos. Aí você fala, putz, uma startup começou há seis meses, não tem isso, e aí? Exceção número um. Exceção número dois. 90 dias para um cara que não tem fluxo de caixa é quase um tiro no pé. Então, a gente também tem que pensar esse fluxo. Então, a gente está tendo que mexer na estrutura inteira do negócio para poder abarcar isso. E essa cultura hoje é o que mais nos desafia. Hoje, José, Oi. meu nome é Rodrigo, cara, eu trabalho também na área de transformação digital. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Minha dúvida é a seguinte, quando eu vi o vídeo, você passar aí, eu vi que vocês fecharam parceria com três startups tá. para... Para atuar nesse processo de inovação, qual é o papel delas exatamente? Só para eu entender direitinho. Na verdade é muito isso, a gente busca isso, mas a gente não tem essas competências internas na Nestlé. Então, por exemplo, uma delas que apareceu ali é a Lookbox, que faz análise de dados e gera para a gente métricas de, de, de data analytics e eu não sei fazer isso, não tenho a mínima competência de fazer isso, eu sei fazer uma pesquisa tradicional de mercado, uma pesquisa como essa eu preciso desenvolver, que eu posso me desenvolver e vou demorar dois anos, ou eu posso bater na porta de um cara desse e falar assim, vem aqui, me ajuda, vamos fazer rápido para a gente testar e ir aprendendo juntos. Então a gente tem feito isso de toda forma. Basicamente, o ano passado foram 15 parcerias, mais de 15 parcerias que a gente fez com startups, pequenas mesmo. É, desde pesquisa de mercado, como que eu faço pesquisa de mercado mobile, que em vez de ter uma resposta em dois meses, eu tenho resposta em uma semana. Até... É, empresas de a, a, aferimento de market share online, que a gente não tinha muito isso. Então, esses tipos de coisas a gente tem feito. Então a gente busca eles, traz eles para dentro para resolver um problema e a gente tem co-desenvolvido as soluções com eles e crescido junto com eles. Até para eles, que já tem um produto novo, aprenderem, testarem com grande volume de, de entrega. Não? Ah, ali. Ah! Pessoal, só queria convidar então, a agradecer de vocês de novo mais uma vez. Tem KitKat ali do outro lado, para quem tiver afim. E obrigado, e boa campus para nós daqui para frente.